Olha só, gente, aqui, ó, o pôr do sol ali, ó, esse trenzão passando, ó, essa ponte aqui dá o quê? Uns 2 quilômetros? Olha Ó, essa ponte, essa ponte aqui dá 2km e 300 treze... dois, dois, mil metros, dois mil e trezentos metros, Quilômetro é mil metros, né, ó, Olha que legal, gente, Le... legal isso aí, ó, o trem passando lá e o barqueiro passando aqui também, ó, olha, ó. pôr do sol aí, ó. Olha que maravilha, hein? Esse, esse trem aqui, ó. Ele vai de uma ponta a outra, ó. Daqui a pouco ele vai sumir aquela máquina e vai aparecer outra aqui no meio, ó. Olha que lindo aí, ó. Isso aqui é a ponte do Rio Tocantins Marabá. Olha, ó. Olha a onda aqui, ó. A onda aqui do, do barco aí, ó. Ó. E ó. Só um barquinho. Olha que lindo aí, ó. Isso aqui é marabá pará gente. Olha só. Aqui, o a máquina vai lá na frente. E aqui, ó. Aqui, ó. Apareceu outra máquina ali, ó. Olha, no meio é uma máquina aí, ó. Tá um pouco escuro já, lá tá claro, não vê direitinho, ó. Daqui a pouco aquela primeira máquina lá, ela vai sumir. Aí, ó, a primeira máquina vai chegando lá no final da ponte, ó, onde vai lá, ó. Uma nuvem bem bonitinha lá, ó. Então, aquela, aquela primeira máquina já tá sumindo. Ali onde vem aquele caminho ali com a luz acesa, ó. É onde tá a segunda máquina, ó. ó. E a outra máquina já tá lá de trás dos matos lá já, ó. E ali a segunda, a segunda, a segunda já passou o meio da ponte lá, ó. E aqui ó, já apareceu outra aqui, ó. Opa. Ó, cadê? Ali ó. Apareceu outra, é a terceira máquina. Aqui já é a terceira máquina. A segunda já passou lá no meio. A primeira. Já sumiu a terceira, vale quase no meio, já ó. E aqui finalizou. Aqui ó, são três máquinas. olha que linda Aí ó, olha que maravilha. Olha só, é pescando tá aqui no rio Tocantins, olha aí, amorteceu. Olha que lindo, gente. Maravilha, olha. Olha o que eu peguei aqui, ó. Um mandizinho aqui, ó. Deixa eu acender aqui a lanterna. Olha, já é noite aí, ó. Olha que bacana aí, gente. Uma hora e meia, ó. Pra pegar um mandizinho aqui, ó. Olha só, pescando aqui no Rio Tocantins aqui, ó. Em Marabá. Ó, os passarinhos cantando. Pô do sol lá, ó. Pescando aqui, ó. Olha o que eu peguei aqui, ó. Um Mandi. Isso aqui tem um esporão. Esse porão aqui Tem, tirar com alicate. Olha que lindo aí, ó. Aí sim, hein? Esse é show.